é equivalente à linha anne tá e agulha de 1 e 75, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo um nozinho sem apertar dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui na primeira fecha com um ponto baixíssimo uma, duas, três correntinhas aqui dentro da argolinha um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer três pontos altos fechados juntos aqui um dois e três e arremato e três correntinhas de separação aqui novamente três pontos altos fechados juntos dois e três arremato e três correntinhas de separação ok eu vou fazer isso até completar oito bolinhas então aqui se você quiser o coração tá com as argolinhas todas presa, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas separadas, tá? Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas, tá? Eu faço uma correntinha, pego aqui por baixo e faço um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui fazendo mais uma bolinha. OK. Aqui dois, três. Arremato uma, duas, três correntinhas e aqui vou fazer outra bolinha. Então aqui, três pontos altos fechados juntos. Aí eu faço uma correntinha e vou pegar aqui na próxima argolinha aqui, ó, tá? Deixando avesso com avesso. Faço um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui fazendo mais uma bolinha então aqui um dois, três e arremato. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete oito, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui ele vai ficar preso, ok? Vai ficar assim, tá bom? Então, aqui vocês cortam um fio, tá? E a gente vai começar daqui, ok? Eu vou fazer separado, porque eu quero um detalhe diferente no meu coração, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Então, aqui eu tenho três miolinhos separados, ok? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos. Vou vir aqui no espaço seguinte, vou fazer um ponto alto sem terminar. Vou dar duas laçadas e vou pegar outro motivo. Vou vir aqui no espaço e vou fazer um ponto alto duplo sem terminar. Uma laçada, pego outro motivo. E faço um ponto alto sem terminar, e arremato no espaço seguinte: três pontos altos aqui, 2 e 3. Ok, então se vocês forem fazer todos os emendados, então por exemplo, nesse espaço aqui vai estar emendado com esse com ponto baixo, né? E esse com esse então quando vocês forem começar vocês vão começar desse espaço aqui e vai fazer essa junção tá dos três motivos ok então aqui continuando uma correntinha aqui no espaço seguinte vou fazer um leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma correntinha aqui no espaço seguinte, vou repetir dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, uma correntinha no espaço seguinte. Vou repetir mais uma vez, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, uma correntinha. E aqui eu vou repetir mais uma vez dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos tá então aqui eu fiz três pontos depois eu fiz um dois três quatro leques de dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos ok aqui uma correntinha no espaço seguinte três pontos altos um dois e 3. OK? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui o motivo seguinte. Eu vou pular um espaço, vou vir aqui no espaço seguinte e vou fazer três pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha aqui nesse espaço mais três pontos altos 2 e 3 uma correntinha aqui no espaço seguinte dois pontos altos uma duas três correntinhas e dois pontos altos ok vai ficando assim ó Então aqui continuando uma correntinha ouvir aqui no espaço seguinte três pontos altos aqui 2 e três uma correntinha aqui eu vou repetir novamente mais três pontos altos 2 e 3 uma correntinha agora vou vir aqui nesse outro motivo tá então eu vou pular uma argolinha que aqui já está preso pulo essa, vou vir aqui no seguinte. E aqui eu faço três pontos altos. OK? Uma correntinha. E aqui eu vou repetir o leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha aqui no próximo espaço. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, uma correntinha. Aqui eu vou repetir novamente: dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Ok, uma correntinha e aqui eu vou repetir mais uma vez nesse último espaço: dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e aqui para terminar eu venho na terceira correntinha e faço um ponto baixo ok olha só eu quero que ele fique assim ó com esse detalhe aqui no meio então se vocês não quiserem vocês podem fazer emendando também ok eu vou começar daqui tá então aqui mesmo eu faço mais três correntinhas nesse espaço nesse mesmo espaço tá aqui eu faço mais dois pontos altos agora eu vou trabalhar com um bloquinho de três pontos altos tá então aqui vou fazer mais duas correntinhas ouvir bem aqui na emenda eu vou fazer um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço meu bloquinho de três pontos altos uma correntinha aqui onde tem um leque vou vir aqui nesse espaço e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos uma correntinha de separação no próximo espaço o bloquinho de três pontos altos, uma correntinha aqui no meio do leque. Novamente, o bloquinho de três, uma correntinha no espaço. Vou repetir três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo assim, tá? Quando eu... Terminar aqui o último espaço nessa parte, eu venho mostrar para vocês, ok.